Bem-vindos, ao da Gnerd! A gente foi conferir o game The Outer Worlds, então fica ligado aí! Bom, e esse é um RPG de ação, né, todo ali em primeira pessoa. É, e o foco ali tá bastante nas escolhas que a gente faz e no impacto dessas escolhas pra história. É, aqui a gente controla um personagem que viaja para uma colônia num lugar distante ali da galáxia que é controlado por corporações, né. E ele tem uma pegada meio Fallout, então eu fiquei bem curioso pra conferir esse game. E esse game sai hoje pra Playstation 4, Xbox One e PC. E pra quem tem o serviço de Game Pass... Esse game tá incluído. Bom, e quem estiver pensando em jogar a versão pra PC, compra aqui pelo link que tá na descrição, que é o link do Bulldog Nerd, que assim vocês ajudam demais o nosso canal, hein. Então bora lá pro gameplay, né? Vamos Vamo lá! LÁ! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game The Outer Worlds. E hoje é dia de aventura na galáxia. É isso aí, galera. Tô bem animado com esse game aqui, então vamos direto, vamos nessa. Beleza, vamos lá, novo jogo, vamos no normal aqui. Aqui, como sempre, padrão aqui do canal. Aqui bora é padrão lá. FIFA, entendeu? <risos> é. Bora lá, então. Beleza. Bom, esse game ele tem bem uma pegada de RPG, de ação, então tem vários elementos de RPG. Aqui a gente já tem que começar alocando nossos atributos para o personagem, Muito né? Muito bem, o que é que temos aí? Então, bora, né? A gente tem aqui corpo, mente e personalidade. Dentro de cada um tem força, destreza, inteligência percepção. Charme e temperamento vamos, tá, ver, vamos aqui. ver o que cada um muda, né? Vamos ver força Tá, força, força afeta o dano De armas brancas e o quanto você Pode carregar, Tá, já põe né? um ponto pra esse Beleza Destreza, ó, afeta a velocidade de ataques Corpo a corpo e a velocidade de Recarga de armas de longo alcance Mais um pra esse <risos> Beleza, mente inteligência Afeta o dano adicional por acerto Sim. Crítico, também? Também, <risos> Percepção afeta o dano adicional por tiros na cabeça em pontos fracos. Charme hum. afeta o intervalo de uso dos seguintes efeitos. Reputação de facção e habilidade de companheiro. vai hum, temperamento... põe um pra cada, então. Um para cada, bem equilibrado. Ah. Temperamento melhora a sua regeneração de vida natural. Ah, põe dois desse aí, eu acho. É, esse aqui eu acho que é importante. Né? E põe ali o destreza quando vê dois também. Aí tem que tirar de algum. Tira do... Hum... percepção, é... acho, por enquanto, né? Desse e põe daí. esse aí que acho que é mais importante por um primeiro momento, né? Tá, bora lá então. Ah, a gente tem dois pontos de habilidade aqui, ó. Eu aí. colocaria, vamos ver o que que tem aí. Tem armas tá. brancas, defesa, diálogo, atividade... Tecnologia e liderança. Só que pelo que eu vi aqui, a gente aloca pelos grupos, não é? Ali pelas características. Colocar é. armas brancas, que eu acho que é importante. E armas defesa, deixar equilibrado. Oh. Oh. De... Meio investir I em segurança no início, né? Eu acho. É, esse aqui, diálogos, eu acho que vai ser importante também pro perfil do jogo, mas eu acho que mais pra frente a gente pode e alocar próximo. alguma coisa aqui, né? Tecnologia também, medicina deve ser importante. Mas eu acho que em segurança agora nesse início, é. né? porque não aí sabe quem vem pela frente, né? É, pro combate, pelo menos nesse momento inicial, acho que vai ser importante, né? Tá, só Sim. tem dois pontos mesmo, vamos, vamos nessa. Show! Aptidão. Nenhuma aptidão discernível, ou a gente tem, tipo, seria... Talento, meio profissões, né? O que, que tem aí? Técnico de serviço de bebidas. O que, que diz aí, socorro? Colônia Bonança precisa de boas pessoas, mas se contenta com aquelas que souberem fazer um drink memorável. Ah, ó, o Lolo ia se dar bem, <risos> porque o Lolo sabe fazer ótimos morritos. É, eu não sei como que isso pode nos ajudar aqui no não, The foi Rosa. Nada. Não, não, põe nada. Põe nada, tá? Deixa eu ver. Burocrata, cara. eletricista pode ser pode algo ser que nos bom. ajude aqui, mexer em algum equipamento eletrônico Fazendeiro tá pode ser bom. Fazendeiro, né? Uh... Técnico médico. Inspetor de segurança pode ser interessante. Inspetor de segurança. Ah, mas tem assistente de cientista, ó. Assistente, assistente de cientista, certeza. certeza. Ah, ganha um ponto de ciência aqui, né? Deve ser interessante certeza. aqui, né? Acho primeira... que sim. E mascote de time de lança-bola Nossa, <risos> sério, qual a relevância não, disso? Não, não sei, não, não sei. pode ser que tenha alguma Tá, <risos> ah, vamos, vamos aqui, então. com esse aqui Você Sempre sentido gostei também uh, Vamos tá. para o personagem? Nosso Queremos perce... um personagem topzera, entendeu? Tá, o nosso personagem sempre costuma ter... Um rosto marcante nos games, Exato, né? então, sempre lá. são personagens, <risos> PERSONAGENS! Tá, a gente começa pela escolha de gênero, vou deixar a Gabi escolher aí, vamos ver. Tá. Né? Ah, eu, ultimamente acho que eu tenho feito homem, então mulher. Mulher, tá, então já tá mulher aqui. Rosto. Rosto. Tá, cabeça... Ó, oh, volta. Esta vez, ou... Volta, volta. Tá. Essa, eu acho. Essa aqui? É. Beleza, o tom da pele. É, aí. Aqui? É. Cor dos olhos... Amarelo, amarelo. amarelo. Certeza que é amarelo. <risos> amarelo, tá. Óbvio. Já tô vendo tudo aqui. Sobrancelha. Bem marcante, bem grossa. Tá, aqui a gente meio... Pelo que eu tô vendo, é a posição da sobrancelha, né? Pode ser bem é. juntinha. Bem juntinha. É. Aí tá bom. Aqui assim... Mais pra cima. É, assim, meio preocupado, né, assim. o, Ah, se o olho é mais juntinho ou separado. Mais juntinho, certeza. Mais juntinho. <risos> claro. Tamanho do olho, grande. Bem grande, eu... bem grande, bem grande. Ela tá assim, ó, atenta. Tá, olho... Ah, se ele é pra cima ou pra baixo, sim, pra cima tá legal. O queixo pra baixo ou pra cima? Ah, assim, vai indo mais, mais aí. Pra cima. Pra cima. Tamanho da boca... Bem grande. Bem grande, tá. A boca pra cima, para cima, né? É. Ah. Tamanho do nariz. Bem grande. Nariz grande, né? Que ela tem que respirar nos outros planetas. Vai ficar aqui. bem marcante, exato. É aqui. assim, bem pra baixo. E a largura, tá? Ela tem que bem ter um nariz grande. forte, né? Forte. E pra cima, assim, também, é. né? Bochechas. Bochechas salientes. Cabelo, é. né? Agora a gente tem que ver o cabelo. Tá. Cabelo. Tem vários cabelos aqui, né? É. Os cabelos da hora. Esse, aqui. esse, bem olhoso. Esse aqui. Ah, tá. <risos> bem olhoso. <risos> tá, e a cor do cabelo aqui, ó. Ah, o roxo, roxo. Roxo. roxo. <risos> Sobrancelha. Aí, aí, ó, assim, bem juntinha, assim, uma Tá. <risos> Pelos faciais. Certeza. Olha aí, boa! boa! Boa! Não é assim, não outro, ó oh, Só o bigode, só o bigode. Ah, tá, ah, tá muito show. legal aqui. Tá, tá, tá bem peculiar aqui, tá, eu gostei. Tá, eu gostei também, gostei. A coloração do bigode. Da cor do cabelo, tem. Acho que é assim, né? Aham. Uhum. <risos> tá, tá legal. Deixa eu ver aqui, maquiagem. Deixa eu ver. Aí, aí! Sim. Batom, aham. Uhum. Que cor Ana. de batom que tem? Cor de batom, vamos ver. Tem de tudo que é cor, ah, Acho que aquele escuro tava legal. Escuro? É, aí. Esse é assim. Sujeira, sujeira no rosto. É, pode ser um pouco, Não vai estar tá em missão, né? Um pouquinho de sujeira, cicatriz. Sim, aí, aí. Essa. <risos> tá. Ah, e a idade? Ah, mais Essa velha? É né? mais, uma senhorinha? Mais experiente. É. Senhorinha, tá. Mais experiente. Beleza. Top. Nome do, da personagem? Pode ser Budogona. É, é, budogona. Tá, é. até porque tem muita que gente aí, que chama budogona. E aí, essa Budog... personagem vai entrar aqui, ó, uh, pro nosso clã, entendeu? Respeita. Tá, ela é budogueira, né? Ela é budogueira já, é budogona. Budogona. <risos> Top, curti. <risos> vamos lá, então. Achei da hora o visual dela, gostei. Ah, eu adorei né? também, eu gosto de personagens fortes, entendeu? Ah, aqui o resumão da personagem, beleza, vamos nessa, né? Uh! Beleza, a gente acabou de pousar aqui, então, na colônia, né? o que, que nos espera aí, Tá, a nossa missão aqui é encontrar o nosso ponto de contato, que é o contrabandista, a foto né? Ok. hein? Eu, vou dar uma olhada aqui, né? Nossa, que lugar legal. Tá massa. Ai, que medo de atrás das pedras ser um aranhão daí de trás, meu Deus. <risos> Nossa, mas tá muito bonito aqui, viu? Tá, um visual bem legal. Dá vontade certa de, de dar um passeio aí, né? Nossa, tá, tá Ó, bem. Ó, acho que bonito. aí é o ponto que a gente tem que ir, né? Tá, ali é o ponto, vamos, vamos andar aqui. Da hora, lá tem uma construção aqui, né? Dá pra ver alguma coisa. É lá no fundo também, né? Sério, top. Tá legal. Ó, pra pular. Tá, pule por cima dos obstáculos. Aqui um tutorialzinho de movimentação. Olha o bichinho! <risos> o bichinho aqui. Ai, Lagarrata quero dar colinho aqui. pra ele. <risos> Isso é Aí desvem, e vê ele. Tipo assim. Nossa, as cores, tá muito legal, né? Muito. Tá Só dá uma explorada aqui, ver se tem alguma coisa. Dá pra coisa, mexer né? alguma planta, Não. Não, aqui não dá pra interagir. Isso. Uma peça? Uma, uma placa aqui, alguma é. coisa. Tá. Beleza, agachar-se. Uhum. Use B para passar por baixo de obstáculos e esgueirar-se. Oh, mais bichinhos, ó. ai hum. Aí, lembrando que a gente tá jogando aqui a versão de Xbox One X, né? Exato. Então, tá. Bora lá. Correr. Hum. Ah, tá, dá pra correr no LS aqui. Ah, eu o caminho. Beleza. Opa. Tem alguém aí? Tem alguém ali. Agachos para se esgueirar e não ser detectado. Hum. Então bora. Tá dormindo? Né? Aqui, ó. Uma panelinha no fogo. Aí já vamos roubar essa panelinha aí. É. Olha as pernas! Caraca, a única coisa que eu não consigo ver é são as pernas. Não, não causa <risos> a falta das pernas. Jesus. <risos> Algum bicho anda devorando as pernas dele, será? Ele Olha não ali, tá ali, vivo, ó. né? Enquanto se esgueira, use grama alta, rochas ou outros objetos para se esconder de inimigos. Use isso para passar por inimigos sem alertá-los ou iniciar combate de forma sorrateira. Tem aqui. Caraca! Adreno. Beleza, a gente pegou e um. E na panelinha achei... aí não tem nada, não? Não, não dá para interagir aqui. Uhum. Tá. Nossa, bora lá. Então. Uhum. Uh, a esgueirar-se, né? Ali, ó. Aí, ó. Alguma coisa aqui. É um bicho ou uma pessoa? Tipo é, um cavalo? Canídeo medroso. Os medidores de percepção sobre as cabeças dos inimigos indicam se eles estão distraídos, desconfiados, investigando ou alertados. Uma setinha branca em cima deles. É. Ali eu Vai mais perto. Entrar. Aí, ó. Aí, aí. Ai, olha ali. Caraca, o bicho meio Olha que ali, não ele não tá muito alerta é gritando. Ô louco, cuidado. Não dá fora daqui. Cata... cara. Ele, tá ele tá correndo? O que, que é aquilo ali no chão? Volta, volta. Aí. Não dá para pegar. Ah, tá. Caraca, o bicho vai nos atacar vai lá na pular, frente. Né? Dá dano? Não. Não, tá ok Beleza. aqui. Beleza, que tem Olha esse outro bichinho, bichinho aqui, velho. Eita, o que, que é isso? Eita, tá alucinando, socorro. Isso. Você ficou congelada por um tempo, vai sofrer efeitos colaterais. Nossa. O que, que eu fiz? É. Tá. Um bichinho. Cheio de bichinho aqui. Aí tá mais ah. alto. Bora lá então. Ixi. Eita, aí, aí, deu, deu dano. Deu dano aqui. Você está com vida baixa para recuperar vida, use o inalador médico de emergência, cada uso conta. Tá. Ah. ah, é tipo uma bombinha daquelas de hum. asma. Tá. Tranquilo. Que, que tem coisa Uma coisa aqui brilhando. Olha, tem alguém Olha, aqui? Olha tem é. alguém ali. Tá. Hey, you, come here. E... You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, Lord, that Aí tá machucado, né? O é que medicina. aconteceu com você? A primeira pergunta. Fica parado, vou te ajudar. Gabe não quer ajudar ele. <risos> não, a primeira pergunta, né? Tá. O que aconteceu com você? <risos> ah, eles encontraram Eu saqueadores no topo da montanha. Right my side. A mean, arma do, do cara falhou e aí é? ele foi hum. meio que uh, ferido, né? Vem com historinha. Ah, tipo, ele rastejou até aí e aí bloqueou essa caverna. Qual é desses saqueadores? A Gabi não <risos> vai ajudar o Daqui cara. Daqui a pouco tudo ao seu tempo, tudo ao seu tempo. <risos> tá, Eu não qual... me vem com pressa. Ah, ué, qual é dos saqueadores? Lunáticos, <risos> carnívoros <risos> Com armas então, Alguém pousou a nave marauders. ao ar livre Ah, tipo, são explosivos Aquilo ali que tá trancando a caverna Ó, oh, persuadir Tem uma ideia melhor Me dê a sua arma, eu vou buscar ajuda Alguém pousou uma nave legalmente Eu posso caçar o criminoso por você Seria mentira Que acho que a nave é do nosso ponto de contato Né? Uhum. <risos> E ah, você é um idiota. Me dá essa arma ou vai acabar se matando. <risos> Não, as vamos escolhas dar real, da Gabi são tá as melhores. Tem que dar real pra ele, entendeu? Tá, então bora. <risos> ah, eu é, tive tipo, ele nos cães feitos. Ganhamos um XP. XP. Intimidação, tá bom. A Gabi tive tipo, é uma mafiosa aqui <risos> no jogo. Né? Não, tem que dar real, entendeu? Tá viajando <risos> demais, tem que dar real. Tá, pode me dizer onde estou, sabe é. de algo. Ah, não tem nem opção de cura do cara mais, né? <risos> já até <já> tá desistiu. <risos> que horror. Tá. Pode me dizer onde estou. Onde é que a gente tá? Você está é, é. Vale Esmeralda. É. Venta água, deve ser, tipo uma uh, é. Sabe de algo sobre a esperança? Sort of <risos> Quem é que é I'm anti tá fazendo, fazendo aí, hein? É. Company Policy. Tá no... Ah, partindo, partiu, então. Fechar a conversa. Isso. Tá, beleza. Então, vamos lá, atacar. Atacar ele, não. Não! <risos> ah, o pezinho, né? Só não, no pé. É bem no pé. Pe... Não, no dedinho. Não, inventa moda de atacar minguinho, pezinho. No Só no é atacar só aqui, ó. Tá, para liberar o caminho... Ah, explodir na cara dele, ele na coisa e pode, né? <risos> um tiro no dedinho, não pode. Ah, quem tá com o rádio ligado aí, o nosso, o Phineas Welles, que tava com a gente lá, reclamou. Ah, mas música... é um que O Ui, é isso, de novo. de novo? Complicações na hibernação detectadas, dilatação temporal tática. Devido a complicações decorrentes de reviver após uma hibernação prolongada, seu cérebro processa o tempo de maneira diferente. Hum. Apertar o botão da dilatação temporal tática desacelera o mundo, dando a você tempo para pensar e agir. Ah, em alguma situação de perigo, né? Ah, saquei. Tipo um slow motion aqui. Vamos ver. Não, é porque... <risos> Ah, essa parada tá aqui. Tá gastando lá em cima, ó. A, ba a barrinha lá, né? Tá. É tipo um slow aqui, um modo tático pra gente... Fazer com ó, calma Alguns as objetos explodem ao serem atingidos, ó. Atire neles pra... Ali! Opa! Ali! <risos> é um H... ET! A Gabi já... Saiu o bichinho. Tu não acerta o bichinho. Ah, tem um maluco aqui, ó. Explode algum fogo ali. Explode aquele latão ali, ó. Caraca, Ui! Caraca, deu certo. Ai, Ô, maluco Outro! outro. Aí, aí, aí sim, moleque! Aí, deu certo. Ah, é. dá pra saquear eles? Não, pegar um o Hum. E... Não tem nada aqui. Opa. Nossa, dá pra se encher de porcaria. Cerveja 0G. <risos> Opa, pseudo maçã. Pegar banana, beça. Nossa, que doido. Opa, hacking e arrumamento. Suas habilidades de hacking e gasolina ajudam a chegar em lugares onde você não deveria estar. <risos> Gazuas magnéticas são usadas para arrumar cadeados e desvios de bypass são usados para quebrar a criptografia de computadores. Ah, tá. Tipo, para gente destrancar as paradas aí. Gazua magnética, isso aí. Né? Ok. Hum, tem mais ninguém aí, né? Ah, aqui já é está trancado. Já pode usar uma gazu aqui? Deixa eu ver lá em cima. Inventário. Inventário. Gerenciamento de armadura. Tá, aqui a gente pode gerenciar nossa armadura. Ah, aqui os itens, ó. Uhum. Inalador. Modificações. Aqui, tá ó. Aí. Uh, opções. Soltar. Não. Ferramenta usada para abrir fechaduras. Tá, não. Ah, tô vendo ali. É que ali diz que a gente precisa de quatro gasosas, ah, a gente aí tem Ah, não interesse. tem nenhum em volta? Na explosão aqui. não voa por aí. Pegar palitos de peixe. Hum. Ah, queria mais uma hum. gasoa, a gente conseguiria tá abrir. Assim se enchendo aqui. de cacareco aí. Ah. Acumuladores, ah. veja aqui neste canal. Ah, mas aí vai ser útil. Caraca, os pedaços do maluco! Os, <risos> os membros! Meu Deus do céu, que jogo é esse? Tá, mano? <risos> Jesus! Tá. Opa, ó, tem coisa já... se mexendo aí. Aí, ó. Vê se não tem nada pra explodir em volta. Vai na manha aí, na graminha, que ele disse que dá pra ir, sorrateiro. Só que se tu atacar esse, o outro vai vir, né? Seu na bem... cabeça, na cabeça! Não, não, não, não. não. tira, tira! <risos> e cuida do outro que tá perto. Meu Deus, o que, que eu fiz aqui? Aê! Caraca, tem mais uma aqui! Morre! Caraca, vamos. Inala, alguém. inala! Não! Meu Deus, ele é um giraya! Meu Deus, tô inalando o <risos> um negócio! Caraca, morreu! E os outros, cadê? Meu Deus! Meu Deus, isso tá muito errado. <risos> eu tô inalando o negócio de asma e tô melhorando. Olha o cara se trancou na árvore, matei ele. Pega lá o da pedra. Aí, headshot, headshot. Ah, ah tinha que olho que deu um grito de dor. Porra! Caraca, Orra! galera, que negócio tenso aqui. Ah, eu devia ter usado o modo tático. Ah, ó. tinha o modo tático, pior. Tá. Bom, beleza. Foi meio Tinha tenso mesmo. Aqui. Olha, ele tá de perninha cruzada. <risos> ah, ele, cai. ele tá meio relaxando aqui, ó. Ah, caiu numa pose divônica, né? <risos> tá. Ele tá divando enquanto morre. <risos> tá, beleza. Bora lá. <risos> Ai, meu Deus do céu. Tá, fechou. Nossa, foi tenso. Não tinha visto o terceiro, não. Não. Beleza, vamos lá. Ah, aqui é a nave. ó. Opa! Tá, mas aí o cara falou que tinha saqueadores. Será que era só aqueles? Ali, ali, tem dois aí. ó. Ah, não, olha. Acho não, que não são do mal, né? Ele com a armadura do outro cara. Acho que é meio NPC esse aqui. Ei, ah. aqui ah, é, ó. Tá. Opa, pulei uma, uma sem querer. Uhum. A audácia desse parasita pousando no vale sem usar uma plataforma forte. Ele queria aplicar uma multa. Só uma violação de pouso, deixa pra lá. Foi o que eu ouvi. Encontrei seus colegas presos na caverna eu já dei com. Acho que já lhe. Não, foi o que eu ouvi. Foi o que eu ouvi. Como ele está sangrando e delirando, mas ainda segurando as pontas. Continua sendo um idiota, espero que você seja um pouco mais inteligente. Não, acho que primeiro. Caraca, Car... que hostil oh, é um total. Você não quer saber quanto o papel está envolvido em pagar uma taxa de gravesite. Vamos ver ele volta para Edgewater. A preocupação <risos> dela é genuína, <risos> né? A papelada aqui <risos> é <risos> até. <risos> ah, ela só precisa de um cochilo antes <risos> de fazer as coisas, né? tá bom. <risos> Tá, persuadir. persuadir. Os guardas das premissas espaciais fogem de desafios? Mentir? Após que você conseguiria fazer os saqueadores contarem quem é o dono daquela nave. Acho margem. que mentir intimidar não. Ah, ou não se preocupe, ou o primeiro. Acho que é o primeiro é persuadir. Persuadir? Vocês fogem ah, não, de vezes. desafios, então? Ó, uhum. é? mentir, é é um oh, né? é. se eu sou o você tem razão, né? Tá na hora de enfrentar eles, né? Hum. Caraca, bora. Vai é pra nave, vai é pra nave. Olha lá, eles estão tacando Ai, terror nos mano. lá inimigos. tem um inimiguinho. Bora então. Bora ajudar eles, vamos lá. Caraca, cadê? Cadê os malucos? Olha, ó, tem um subindo aqui. Olha ali. ali. Opa, Dois. Ah, um já pô. foi. Ele Nossa, ela tá lutando aí com um barulho de faca. Ah, é eles mataram eu? geral aqui. Ah, não. Opa. Gosto de NPCs assim, entendeu? Ah, dá pra pegar tudo, mais fácil. Esse aqui não tem nada. Esse é aquele ali. Volta, volta, volta naquele ali. Ele disse, me leve, Jesus, me leve. <risos> Se entregou. Me leve, Deus. Bora lá, então. Tá, fechou, então. Mataram a geral. Entra na nave. Bora lá. Uh. E partiu voar. Partiu. Você pode viajar rapidamente para locais que desbloqueou, abrindo seu mapa e selecionando o seu destino. Deixa eu até dar uma olhada no mapa aí. Ah. Galera que curte mapa, ó. Aqui a gente está no objetivo e o nosso local. Ótimo. Ó, o mapinha está aqui. Beleza, descobriu um o local de pouso. Ah, a gente entrou com arma, né? É, tipo, o robô <risos> já falou: ah, não tem nada valioso aqui. essa aqui que tá falando? Estou autorizado a uh -huh. usar violência! Nossa, que isso! Ah, pra... Ridícula! So, Nossa, que Não mesmo. peguei nada! Eu não peguei nada, ela disse pra eu devolver o que vai fazer eu é se autodestruir. Não, eu não gosto <risos> que falem comigo desse jeito. Todo mundo <risos> tem que falar assim. Ah, a Gabi, né? A Gabi que é treta aqui, né? O negócio da Gabi é treta aqui no jogo. Não, né? mas pensa bem <risos> em chegar intimidando, não fez nada. Ah, bora. Nossa, ela tem ah. muito tato, né? Muito. Uhum. Chega a ficar impressionada. Aí, ó, procedimento de injeção iniciados. Louca! <risos> Olha a cara que que dela. que é isso? <risos> olha o olhão. O Meu Deus. Você sabe que estamos em terra, né? Hum. E era para estar acontecendo alguma coisa. Era <risos> é. não tá acontecendo alguma... está acontecendo alguma ah, Olha a cara não. dela frustrada. Sério? <risos> ah, preciso botar a, a nave no ar ou essa é a nave do Hotter, que é O Hawthorne é o nosso ponto de contato aqui. É, pode ser. This vessel is the registered property Propriedade do Capitão, Capitão Alex Hawthorne. Ah, só vai aceitar ordens do Capitão Hawthorne. Ah, que onda! Era é, para Hawthorne se encontrar Ai, comigo. Hothorn está morto, sinto muito. <risos> <risos> Eu <ficou> entendo. de tempo para <risos> Preciso de um tempo. Essa aí é com é é o sentimento aí. Você vai ter que ser Se a, a Capitã rota ela tá dando as dicas de como é que a gente burla a programação Saque. dela. <risos> tá. Muito bem, Capitão Hawthorne <risos> Eu vejo que poderes de deducção de reasoning Infelizmente, intactos <risos> <risos> Ah, e tal, o motão está com defeito Ah, não Agora creio Agora que ela fala que não falou antes Ah, nossa missão e cumprida Encontre a nave Foi atualizado o um regulador de energia Onde? Onde que a gente vai achar? Eu duvido hum. que encontre uma peça Não, dessa. onde? Tá. O assentamento de Edgewater tá. é hum. ah, Ela imprimiu uma, um novo crachá pra gente, capitão. A gente Capitã Hawthorne, O nome da nave é falível, né? Tudo bem. <risos> Eu entendi. Tá, entendi. In your power alive Procure ficar viva time. dessa vez. Mas a gente <risos> não morreu, foi outra. Ah, a gente upou. Hum. Subiu de nível, você foi promover. Parabéns, você ganhou experiência suficiente para subir de nível. Abra o menu do personagem para avançar. Tá. Uh, vamos abrir aqui então. Um, treinamento de gerência da Tia Cláudia. A Tia Cláudia não é que tava com, metida com coisas ilegais, <risos> aí, alucinógenas? A melhoria de habilidades. Toda vez que sobe de nível, você ganha pontos de habilidade para gastar na melhoria de suas habilidades. Tá, depois a gente olha com calma que provavelmente a gente vai desbloquear mais novas habilidades. A gente tem 10 pontos de habilidades, ó, para alocar aqui. A gente já tinha alocado alguns, né? E aí? 10 é põe um para cada. Pra cada, já meio equilibrado, ah. assim. Quantos tem? Um, dois... É. Hum. Só deixa defesa e habilidade indo um pouco mais. Mas diálogo também. Diálogo, tecnologia, tá ele libera é um pouquinho em cada, né? Opa. Sobraram quatro, põe mais três. um em... Mais três? Então põe diálogo, defesa e armas brancas, eu acho. Diálogo, defesa e armas brancas. Acho que é uma boa nesse início, né? Ah. E talentos também... É. Não, não, peraí, vamos voltar. Aplicar. Isso. Tá? Ataques pesados corpo a corpo. Ao segurar o botão de ataque, você carrega um ataque pesado. Tá. Beleza. Selecionando talentos. Bem-vindo à seleção de talentos. Tá, a gente vai poder melhorar alguns talentos também. O que, que tem aí? Resistência. Ah, tá. Tipo, são. Tipo, habilidades também, né? <risos> Do personagem. O que mais que tem? Esse parece bom, ó. Aumenta a vida base. Ah, ótimo. Vamos ver os Desacelere. outros. Acelere. Ah, o nosso medidor de dilatação, aquele modo tático, slow motion, né? Vamos ver o que é mais. Dando quando sozinho no grupo. Melhora. A velocidade andando. Velocidade correndo. Ah, tem um monte de parada que a gente pode ah, melhorar primeiro, aqui, acho que primeiro. primeiro ali, achei bom. Acho que vida, né? Vida é uma boa ah, nessa missa. É, a início, vida é sempre importante no começo. Tá. Aplicar... Tá, ah, beleza. preencheu tudo, achei que era só um pedacinho. Não, esse, ah, e tem outros patamares depois, ou são tipo níveis novos de talentos. Ok. Ah, beleza, aí a gente tem o um inventário, que a gente viu o diário, né? Nossa missão atual, encontre o um regulador de energia, tá ali, né? Isso. E o mapa, beleza. Tá. Ah, já Abre o mapa pra de cá. novo. Ah, tá. Beleza. Vamos sair aqui. Fechou. Fechou. isso não teria acontecido ser o seu navio, né? como se fosse seu é do <jeito> que você... <risos> Ah, que não podia pousar <risos> aqui, né? Eu tinha até me esquecido disso. Ela é um pouquinho tretosa, talvez. E aí, como é que a gente vai pagar a multa? É, não tem emprego. Não tem emprego, você entendeu errado. Eu sou a inspetora de segurança de naves espaciais. <risos> Você aceita pagamentos com violência gratuita? Não, eu não tenho emprego. <risos> tá, não tenho emprego. Ah, vai perdoar a gente ajudou na at é Ah, água a gente tem que ir, né? Eu tá, Se cuida! Falou, valeu! Ah, tá lá, ó. Abre o mapa aí pra ver. Ah, agora tá. mudou, ó. Pontágua tá aqui. Tá. Ah, dá pra ver lá ó, um pouquinho do prédio. Uh -huh. Aham. Tem até uma nave lá agora. Tem, tem mesmo. Tá, bora pra lá Já agora. dá um corridão aí. Nossa, o visual do jogo tá muito tá legal. Ó. Ele tá tem uma mesmo. pegada meio Fallout, mas ele lembra um pouquinho o Borderlands também, né? Porque esse... Um desenho bem trabalhadinho assim, gostei demais, viu? Aham. Uh -huh. Aí, opa. aí, aí Inimiguinho Ah, ele começou a nos enxergar E a Meu Deus, a gente como eu sobrou. teria ido reto e ia dar de cara uhum. com ele, Ló Opa, opa, quase nos viu de novo Vira, querido, vira Oh, oh. Faleceu Opa! outro, teve... outro. Caraca, vai Ih, embora Aí Nossa Aí, é outro, que... outro tá Ah, um silenciador, né Beleza, o não tem mais ninguém, né? Meu Deus, isso era um, tipo um civil moradora? A gente matou uma... <risos> a gente, a gente que por matou... Por que a moradora veio pra cima da gente? Que isso? É <risos> sério isso? Aqui, sabre? Hum. Tem tipo um sabre? Não... Não, não é arma, não. Caraca, sério é isso que a gente matou um civil? Ah, acontece, né, às vezes. Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca? Tá, bora pra onde é que é, pra lá... Tá. Tem que ir ah, por vamos... cima da volta? Por aqui, eu acho. Ah. Ai, Nossa, aham. Uh -huh. Que então... legal, olha, ah, é que... olha lá, olha lá! para um um pra mar. esquerda. Caraca, olha que lugar legal. Uh -huh. Tem uma nave ali? Aham. Uh -huh. Nossa, tá muito da hora. Ah. Sério mesmo, tá muito legal. Ó, oh, um vulcão lá atrás, ó, com lava uh -huh. e tudo. Aham. Que massa. Tá, bora lá então. Aqui eu acho que é de e boas, esses né? Aí. A gente tem que ir pra aqui. De onde você veio? Isso, hum. recruta corporativa. working trabalhando na canaria. <risos> Ah, esses aí. Não... Ah, os é só pra. É, esses aí não, não vão tretar por nada. É ah. Edgewater. De... Beleza, vamos entrar aqui. Líder do vilarejo. Transição para Pontágua. Ah, que massa. Olha, eu vou dizer, do que a gente viu até agora do game, eu gostei bastante, viu? eu tô eu gostando também. do jogo, viu. Tô curtindo bastante. O, o visual tá muito legal, né, o visual tá bem trabalhado, assim, com umas cores vivas, tô achando bem trabalhadinho. E a jogabilidade tá boa também, viu, a movimentação tá legal, o esquema de gerenciamento de itens, materiais tá legal. E tem que ir upando também, né, porque a gente tá recém no comecinho. Tem, a gente vai ter que melhorar muito a habilidade ainda. O combate à mira é que ela é um pouco durinha assim, talvez desce para trabalhar um pouquinho mais, uhum. mas talvez seja questão de costume também, é. Sim. Mas eu acho interessante. Olha só a ambientação, que massa. Aham, uh -huh. eu tô achando super convidativo assim, tanto nas cores e tal. Mais um dia na fábrica. Pelo menos temos trabalho. Legal. Descobriu o armazém, a gente tá ganhando XP por descobrir alguns locais novos. E tá ali nosso líder do vilarejo, que a gente tem que ir lá falar ah. com o líder. Hein? Que da hora, hein? Tá, beleza. Galera, acho que vamos fazer o seguinte, né? A gente a ideia é jogar essa primeira horinha aqui pra gente ter um gostinho do game. Até porque essa série aqui no canal, né? Bulldog iniciando o game é justamente pra gente ter... Uma ideia geral aqui dessa parte inicial de cada jogo, né? E muito gostei, importante, hein? se inscrevam no canal, galera. Apertem aí no sininho para receber todos os vídeos do canal. Isso aí, galera. Isso é importante demais. E se vocês curtiram esse vídeo aqui, deem um like para dar uma força pro canal. E galera, é o seguinte, ó. Quem tá pensando em pegar a versão para PC aqui desse game, do The Outer Worlds, não deixe de comprar usando o link que a gente deixou aqui na descrição, que é o link do Bulldog Nerd. Vocês ajudam demais o canal usando o link que tá aqui na descrição, viu? E também não deixe de conferir as nossas lives, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. Galera, valeu aí e até a próxima!